Denis Flaregt, hoje vai fazer uma reação sobre o programa Globo Esporte Então, hoje tem Flamengo e Curitiba às 6 da noite, horário local Então, eu queria dar os créditos, os direitos autorais ao Globo Esporte Link na descrição, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o like e ative a notificação para você não perder nada, tá bom? E também compartilhar para galera, muito importante compartilhar para galera, tá bom? Vamos pro o vídeo. Informação de Flamengo Curitiba. Oi Gil, boa tarde, boa tarde a todos. O Flamengo disputa hoje o primeiro de dois jogos em sequência aqui no estádio Mané Garrincha em Brasília. Além do Curitiba, o time também enfrenta o Juventude na quarta-feira. Isso porque o Maracanã está fechado para uma manutenção no gramado. Agora, falando de escalação, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo um time diferente do que eliminou o Atlético Mineiro quarta-feira pela Copa do Brasil. Além do esquema de rotação de elenco, o treinador também tem desfalques, como o atacante Gabriel, que está suspenso. Então, um provável Flamengo para hoje tem Santos no gol, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Pablo e Gustavo Henrique na dupla de zaga e Mateuzinho ou Rodinei na lateral direita. No meio de campo, Vitor Hugo, João Gomes e Diego e no ataque, Marinho, Marinho. É a Rascaeta ou Lázaro e Pedro. Pedro que vem sendo um dos grandes nomes com Dorival Júnior e conversou de forma exclusiva com o repórter Eric Faria. Olha só. Tá aí o Pedro, se tem um jogador nos últimos tempos que esteve envolvido em diversos assuntos, foi ele, titular ou reserva, convocação para a seleção. É um sonho né, de ir para a seleção, não só ir, mas sim ganhar a Copa do Mundo. Né? Veto para as Olimpíadas. Saída para o Palmeiras. Nenhum momento chegou para mim a proposta, né? Felicidade, tristeza. Claro, né? No futebol sempre tem né, altos e baixos. Todo jogador tem altos e baixos na, na carreira, num momento ou outro está melhor ou não. O atacante recebeu o Globo Esporte para uma entrevista exclusiva e fazia tempo que o Pedro não falava. Aliás, a última vez, no início de maio, deixou no ar muitos pontos de interrogação. As pessoas querem de o que eu devo fazer ou não, né, a carreira é minha, quem, quem manda sou eu. Aquele momento foi o, o mais complicado, né, mentalmente, né, nesse período que eu tô aqui no Flamengo. E ali eu perdi uma coisa que eu tenho muito forte, né, que é o meu, meu emocional, né, a minha parte mental que eu tenho muito forte. Naquele momento eu tava um pouco abalado. E sim, naquele momento eu pensava, né, na, na janela para ver o que seria o melhor pra minha carreira. Tudo começou há um ano, quando ele foi convocado para os Jogos de Tóquio... E o Flamengo não o liberou. Pedro, clube de regatas Flamengo. Naquele momento sim eu fiquei né, um pouco né, frustrado, porque eu queria muito ter ido para as Olimpíadas. Eu deixei bem claro para o Brás, para o pro para o presidente também. Né, eles não liberaram. Mas em, em nenhum momento eles foram desonestos comigo. Eles sempre foram bem claros né, que não, não liberariam. Mas é, e naquele momento, no período das Olimpíadas, eu lembro que eu joguei um jogo só de de titular né, durante o período das Olimpíadas e aquilo me deixou mais frustrado ainda, né, não é fácil, né, eu queria estar na seleção, mas né, não fica nenhuma mágoa. né? Veio o 2022 e Pedro recarregou as baterias com a chegada do técnico português Paulo Souza, mas rapidamente teve as suas expectativas frustradas. Na Supercopa contra o Atlético Mineiro, por exemplo, começou no banco e ali ficou, recebeu poucas chances. Tanto que durante a nossa conversa, uma palavrinha foi repetida 12 vezes. E a gente foi mostrando isso, vem tendo sequência de jogos juntos. Tive grandes rendimentos, mas não pude ter a sequência que eu estou tendo agora. É o momento agora é, é de sequência de jogar pelo Flamengo. Graças a Deus a gente está tendo um resultado bom, veio com a sequência muito boa. Sequenciar significa ter a tranquilidade de que, independentemente de jogar bem ou não, será titular na partida seguinte. Com Dorival Júnior, tem acontecido e os resultados apareceram. Gol contra o Santos, quatro gols contra o Tolima, ótima atuação na quarta-feira no Maracanã. E logo mais, estará em campo de novo contra o Curitiba. Dessa vez, sem Gabigol. Aliás, por que essa dupla ainda não emplacou? É, eu me sinto muito bem com ele, ele também fala que sente bem jogando comigo. E a gente vem mostrando isso nos jogos, é, a gente precisava disso também, ter uma sequência. Pedro chegou ao Flamengo em 2020, disputou 54 jogos e marcou 23 gols. No ano passado, os números pioraram, 46 partidas, 18 gols. Em 2022, entrou em campo 37 vezes e soma 13 gols. Além de marcar, ele é um atacante também com ótimas assistências. Repare no gol de Gabigol contra o um América Mineiro. Agora veja a jogada para o gol de Arrascaeta contra o Galo. Basta ter sequência. O um passe do Pedro Açucarado, o um toque do Arrascaeta, magistral. Não é fácil, né? Um jogador entrar 20, 15 minutos e não ter um ritmo de jogo, né? É, eu preciso ter essa, essa, esse ritmo de jogo, esses jogos grandes para pegar né, é, ritmo, para desempenhar bem. Pedro tem apenas 25 anos. Sempre se declarou torcedor do Flamengo. E agora, parece mais do que nunca estar à vontade em casa. Tá então aí, pessoal, esse foi o vídeo, né? É, foi o... né? programa Globo Esporte, eu acho que o Pedro está vendo uma ótima temporada, sim, né? Um ótimo jogador, né? Um passe sutil que ele fez para o Arrascaeta, uma assistência para o Arrascaeta que ele fez no jogo contra o Atlético Mineiro, ele vive uma ótima temporada. Ele das as críticas também é, ano passado, ele é muito criticado, né? É, e aí deu a volta por cima, né? Deu a volta por cima, né? E é um jogador de, de Boa experiência, o Paulo Souza, como era técnico do Flamengo, né, apostava ele para jogar Pedro e Gabigol juntos, mas não dava certo, Parece que o Pedro Gabigol, Pedro Gabigol não se combinaram em campo, né, não se, se ajudaram em campo, devido a uma péssima temporada que viveu o Flamengo com o Paulo Souza, né. O chegou, o Bruno Henrique, né, lesionado, né. E o Pedro aí, voltando aí pro time, e dando a volta por cima pro time, aproveitando o Bruno Henrique que está lesionado. Mas é isso. Qual o palpite pro jogo de Flamengo Curitiba, hein? Flamengo Curitiba hoje vai jogar, também que vai jogar bem, né? É favorito, né? Ganhar o jogo, porque o Curitiba tá, tá lá embaixo da tabela, e o Flamengo ganhando aí fica. Poucos pontos aí do G4 para alcançar aí e ficar na briga pelo título. Tem que torcer para São Paulo e Santos perderam. São Paulo vai pegar o, vai pegar o time do, do Fluminense e o Santos vai enfrentar a equipe do Havaí lá na ressarcada em Florianópolis. Então tem que torcer para os dois times perderem. O Pátio já está bom. O Pátio já está bom demais. Então, vamos ver o que pode acontecer nesse jogo de Flamengo-Curitiba. Tomara que o Flamengo faz uma ótima partida e também faça um bom jogo. E é isso. É, se inscreve no canal, deixa o like e ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? E compartilha para galera. Muito importante compartilhar para galera, tá bom? Então é isso. Valeu, fui!